Primeiramente, não conheço esse cara. Só que isso a levada certeza que foi em vão. Pera lá, se pa, até conheço esse cara. Ever, aquele que faz até uma produção, João. Nós é MC. Por isso, perante a levada, mano, cê sempre rouba a brisa. Se você é produção e logo nós MC. Certeza que eu te dou aula, meu mano, de melodia flow. Joe, cê nunca vai pegar. Sinceramente, meu mano, não vou te materializar. Só que cê tá ligado, tu buscou. Seu Nessa batalha eu gravo que espaço um sample. Uh. Primeiro round de MRG foi isso, tem resposta para Ever 30 segundos. Sorta nós! Vem com nós o sapato e o respeito, primeiramente, né? Zero 19, mano, eu vou no appetit! Tirei produtor só pra rimar nos meus beats Ando de suíte, um tanto cabuloso Nem vou flipar na levada porque não sou orgulhoso Na humilde, sapato, apetite, então me fala A cacau é é cavar a própria mala Eu sei que o bang é louco, meu mano, e te irrita Faz o que quiser, tenho respostas infinitas, Senhor do meu carinho, posso até estar tá sozinho, sem cinismo. Eu me joguei na beira do abismo pra entender a dor. Eu vi o sol se pôr. Aqui é 019, rap por amor. Uau! Primeiro round foi pra conta, tá na mão de vocês. Vocês ouviram, vocês decidem. Barulho para MRG! Barulho para Eber! Mas zero Eber terminou, volta, vai que vai! Chega mais forte aqui, pai! Yal, ial, ial, yal, sei Aê, pra todos nós, hein, chega assim no sapato. É um, dois irmão, é um, dois, um, dois, três Ever chega sem refrão, então é minha vez No verso articulado, mano aqui no lado Zero dezenove, chego, deixo o meu legado Sem tá ligado, porque aqui ninguém é tomada Na ferida, mano, vai ficar cicatrizada Sou a pomada pra curar a dor Eu mostro que o rap, mano, tem o seu valor Os meus irmãos na rua meu sofrimento Nem tô pra atacar, pra observar, meu mano, eu só lamento No sapato, eu mantenho a calma, chego de porque até vi sua a hora, tente atacar esse pá. Que eu vou voar nesse mundão, mostrando pros meus irmãos qualquer é a contradição. Qual é, é 019, cê mata ou cê morre. Vou seguindo nessa missão do fundo do coração. E é isso, temos resposta do outro lado. MRG na voz, vai que vai. ah. ah. Cicatriz, só que seu ataque eu já tolero Cicatriz depois, meu mano, de entender o meu ego Esse cara não entende freestyle obsoleto ó. Por isso que na pista eu batalho contra o espelho contra mim mesmo, ah, aqui nessa pista Certeza que agora arruma intriga, João Infelizmente esse cara é ramelão, tu quer voar A minha missão, meu mano, eu cumpro, eu pus pé no chão É muito diferente do que cê entende Tu manda um freestyle só que não tá na constante, pode até mandar um freestyle, só que tá na batalha preparado é para ver sangue. É isso, segundo round tá